Episódio 10 Ficha técnica. Lembras das informações que recolheste antes de construir o teu guião? Ou daquela música de fundo quando estavas a montar a cena de exterior? Sim, isto são elementos que deverás incluir. Uma vez que estes vídeos serão realizados no âmbito do concurso mediação, deverás ter ainda em consideração todos os elementos que constam no regulamento. Para além da ficha técnica, não te esqueças que tens de citar as fontes. Depois da ficha técnica e após teres concluída a edição, estás pronto para exportar o teu filme. No final deste processo terás um ficheiro que deverás enviar para a nossa equipa. Estas são as nossas sugestões. Se tiveres alguma dúvida, envia-nos o teu comentário. Nós estaremos atentos para te ajudar. Sim, que vença ao melhor e boa sorte. Boa sorte, pessoal. Uhum. Terminamos o vídeo. Estás a falar sério? É pá, então, isto é o último momento. Vamos. 3, 2, 2 1.